A praia tá muito boa Para as crianças principalmente O mar tá, tá recuado Mas a praia é bem bonita O bairro é bom Estamos aqui né Curtindo esse dia muito abafadinho Esse, esse bairro é muito bacana Porque a gente já viu a praia de Manguinhos mesmo, essa aqui é Bicanga. É uma praia, são praias mais família, assim, mais tranquilo, mas eu acho que porque tá fora de época, assim, de verão e tudo, aí a praia tá um pouco mais parada, menos movimentada. Mas eu gostei bastante daqui. Ontem a gente foi numa, numa praia chama praia da costa, misericórdia naquela praia, eu tomei uns esfregão naquela água lá, uns esfoliantes que me deu no rosto, tirou todas as minhas espinhas, fora a dor que eu fiquei né, no corpo todo, porque eu fui esfregando naquela água, igual você esfrega roupa no tanque, foi horrível, meu cabelo ficou parecendo um formigueiro, de tanta areia, ficou tão embolado, gente, vocês não tem noção. Mas é uma das melhores praias assim, que eu já fui. Porque o mar estava bem agitado ontem, mas uma praia linda, areia fina, branquinha, muito bonita mesmo. Os navios estão próximos aqui. Muito bacana. Recomendo, Vitória. Muito legal aqui. Tem a praia de Guarapari também, que é muito boa. Nós fomos também. Lá o mar mais pesado também, mas uma praia muito bonita, mais movimentada, mais perto de... Só tem mais prédios, essas coisas assim. Não é muito de ter casa, não. Igual aqui, aqui tem aviação do ônibus. Tem umas casas aqui. Muito difícil aqui ver prédios, assim, igual em Guarapari. É uma cidade grande. A areia aqui, como eu falei, que de... A Praia da Costa é uma areia mais clara, mais fininha. A Praia de Guarapari é a areia bem quente também, mais fininha. Aqui a areia é um pouco mais escura. E vocês podem ver que a areia é mais escura. Mas é fininha também. É uma areia gostosa. Mas é bem tranquilo, tá vendo? Hoje tá bem tranquilo. Muito gostosa a água. Quer dizer, né? Eu não nem entrei ainda. Vou deixar pra daqui a pouco. Ali estão ali os barcos. Ali tem mais quiosque. ali. Bom daqui que você só vê família. vê pessoas com filhos. O pessoal aqui está bem tranquilo. hoje, Aqui não tem muito barulho não. Guarapari é muito barulho. Cidade grande também. Aqui é um bairro mais tranquilo. Mais afastado centro assim mas é muito bom eu gostei de ter vindo e recomendo vi manguinhos né, em vitória estamos na no bairro serra eu acho que aqui chama serra mesmo né? muito legal então tá gente até mais